Atenção! É altamente recomendado que você tenha terminado o jogo de comandos antes de aceitar esse desafio. Yes, sir. Yes, sir. I'm ready. E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com o desafio, Comandos Hard Mod! Se você perdeu o vídeo anterior, é só conferir a playlist correspondente! Hoje é você quem vai jogar! Se você quiser comparar com a missão original, é só conferir aqui no card, nós já jogamos todas as missões originais! Para esta missão temos Marine. Sapador e o Espião, Buena Verde saiu da jogada, é, aumentamos consideravelmente o número de inimigos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 Então cuidado com o alarme.